E aí, galera, tá começando mais um E-Drops. Yeah e hoje o assunto é meio polêmico pra algumas pessoas, infelizmente. Se liga, a gente vai falar de religião. Não existe um consenso sobre a origem da palavra religião. Foram propostas diversas etimologias ao longo dos séculos. Etimologia, termo de origem grega que quer dizer, basicamente, a origem da palavra. Uma que eu gosto, que surgiu por volta do século III ou IV d.C., é que religião viria do latim de religare, ou seja, ligar novamente, religar. Religião pode ser considerada como um conjunto de crenças que a humanidade considera como relacionada ao sobrenatural, ao sagrado, ao divino ou ao transcendental, bem como o conjunto de rituais ou códigos morais que derivam dessas crenças. Então se é um conjunto de crenças que nos religam ao sagrado, como alguém pode pensar que existe religião certa ou errada? Muito gente deve achar que a gente está numa competição religiosa, que quando sai o resultado do censo, dizendo que os adeptos de uma religião aumentaram ou diminuíram, tem gente comemorando ou gente triste. Sério mesmo? Toda religião é um caminho para se chegar a Deus. E se Deus é amor na sua expressão mais pura, não pode existir uma religião ruim. O que existe são religiosos que se desvirtuam do caminho. Se para fazermos jus ao Pai Maior temos que viver no bem, nenhuma religião deve pregar a violência. Temos o péssimo hábito de julgar a religião pelos seus adeptos. Calma aí! Primeiro, quem somos nós para julgarmos o que quer que seja? Segundo, existem espíritos mais ou menos evoluídos em todo lugar. Não podemos achar que todo muçulmano é mau porque existem os terroristas. Como também não podemos achar que todo espírito é bom só porque conhece a doutrina. A cada um cabe lidar com a sua própria consciência. Jesus nunca pregou que para chegar ao Pai dependia de religião. Ele disse que fora da caridade não há salvação, que não há outro caminho para chegar ao Pai senão através dele. E isso independe de religião. A violência deve ser combatida em todos os aspectos. A intolerância religiosa é um tipo de violência, além de uma demonstração de ignorância. Temos que acabar com esse preconceito bobo, essa mania de criticar o que sequer conhecemos. Por que, que sou estranho a muitas pessoas o som dos tambores e atabaques tocados nas sessões de candomblé e umbanda? Enquanto de outro lado temos padres, pastores e diversos religiosos que cantam e tocam músicas religiosas para uma multidão, e isso é perfeitamente aceito. Quem foi que definiu que existe jeito certo ou errado para fazer o bem? Vai chegar o dia que nós não vamos mais precisar de religião. Não precisaremos nos religar a Deus, pois já seremos diretamente ligados a Ele. Até lá que a gente consiga enxergar que são muitos os caminhos, mas o destino é um só. Deus... Quando isso for intrínseco... Intrínseco. Aquilo que está dentro de nós. A cada um de nós não vai importar sermos espíritas, budistas, muçulmanos, evangélicos, adventistas, batistas, ou que religião for. O que vai importar é que somos todos irmãos. E o mandamento maior de todo homem de bem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Críticas e sugestões de temas são muito bem-vindas. Nos vemos no próximo Drops. Yeah!